Michael Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu chamei um cara que eu acho que ele é massa. O nome dele é Robinho, toca Zabumba, no grupo Coisa Fina junto comigo. E eu chamei ele pra gente fazer uma liga de Zabumba e violão dentro do baião. Vamos ouvir o recado dele aqui. Fala ah, galera, beleza? Eu sou o Robinho do grupo Coisa Fina. Estou aqui a pedido do meu amigo Michael com Sete Cordas para apresentar para vocês uma maneira simples de tocar o baião nas zabumba. Vamos lá? Primeiramente, vamos começar com a célula rítmica que representa o baião aqui. Ela é presa, solta. Presa, solta. Maceta, parte de cima. Você vai começar com esse exercício de... Presa, solta. Então vamos lá, galera. Maceta que ele fala aí das da zabumba, a gente vai usar o polegar, sempre no baixo do acorde que a gente está fazendo, beleza? Então, ó, preso, solto, preso, solto, preso, solto. O que a gente vai fazer é repetir os movimentos das abumba para chegar lá no ritmo do baiano. O bacalhau entra nesse meio tempo aqui, vai ficar tu ti tu ti tu ti, tum, ti tu ti tum. Pegar então maceta polegar bacalhau, três dedos aqui junto nas três cordas de baixo, ó. Terceira corda, segunda corda, primeira corda. Então, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. então em cima, preso solto, e o ti é o bacalhau. Três, quatro. aqui para cima, para vocês terem uma noção mais ou menos do que fazer com a mão, qual levanta, qual abaixa, tá? Então vamos seguir a o mesma aqui Tu, ti, tu. Vamos acompanhar. Três, quatro. Um pouquinho né botar um molho botar um temperinho no bairro eu gosto de fazer uma batida direto no bacalhau que ela vai dar um tempero legal ela vai eu gosto de jogar ela no, no refrão das músicas para dar uma diferenciada do que você está fazendo e ela é bem simples ela vai ficar mais ou menos assim Bom. Inicialmente uma maneira bacana é você estar tá acrescentando as batidas do bacalhau aos poucos tá? é, O pulo do gato é que quando você toca o preso, o primeiro preso aqui O bacalhau tem que vir junto Então vamos lá comigo, ó. Coordenou isso aí, você começa a acrescentar batidas, ó Então vamos lá, passando para o violão aqui, ó polegar, que é a maceta, e, e os dedos aqui, que é o bacalhau. Ele está falando para a gente tocar eles juntos no primeiro aqui, ó. Beleza? Vamos continuar. Foram duas batidas de bacalhau, enquanto eu faço preso e subo, Ok? Agora eu vou acrescentar mais duas. Vão ficar quatro batidas de bacalhau, enquanto eu faço preso solto na macia. Três, quatro. Vamos bem devagar. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Treina isso bem devagar e vai aumentando a velocidade. Três, quatro. tá fazendo, então. Bom. Depois vamos jogar na levada do Baião, mais ou menos 85, 87 BP. 3 4 rápida de como se tocar baião na zabumba então é isso aí, valeu Robinho pela dica tamo junto, coisa fina tamo junto, segue aí o canal compartilha para os amigos, Bora estudar